E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos É o Bigodão na área E, mano, olha só o que veio aqui na minha loja E volta apenas 5 minutinhos pra sair aqui da minha loja Galera, é isso mesmo, Mago Elétrico E, cara, eu tô sem ouro suficiente pra comprar o Mago Elétrico Mas, mano, é sério, essa lendária eu quero muito, muito desde o começo Pra mim é uma das melhores lendárias que tem aqui no Clash Royale eu quero muito comprar, mano E dessa vez eu vou ter que dar o quê? Vamos ver se vocês sabem, vamos ver se vocês sabem Aquela gemadinha Gemadinha, isso mesmo, a gente vai ter que dar uma gemadinha aqui em vídeo para poder comprar essa lendária. Eu já, na verdade, já botei aqui as gema suficiente, né, para poder comprar o mago elétrico. E eu vou comprar isso agora porque eu tô com medo de sair isso aqui, ó. Tô com muito medo, é sério. Comprar vai pedir aqui as gemas, né, que faltam, faltam, né, não tem ouro suficiente. Aí eu vou poder comprar, beleza, comprei, comprei aqui, tipo, sem suspense nenhum, mano. <risos> tô muito feliz, vocês não têm noção como eu queria. O Mago Elétrico, pra mim cara, uma das melhores lendadas disparado aí né Junto com o Meia Cavaleiro também, que eu tô gostando pra caramba dessa lendária E, mano do céu, cara, olha só, vamos descer aqui embaixo E, gente, olha só a lendária ali com o símbolo de novo, o Mago Elétrico, meu Deus, aleluia Mas eu vou falar pra vocês, nada, nada supera a, a sensação de você pegar um, um baú lendário Quando você ganha uma carta lendária que você quer muito em um baú lendário Mano, comprar na loja é uma coisa... É diferente, é diferente, a sensação é diferente. Mas, assim, eu tô muito feliz, né? Apesar de ter ficado agora mais pobre. Eu tô muito feliz porque a é lendária tem tenho certeza que vai valer a pena Eu não vou me arrepender, as pessoas consideram o Mago Elétrico uma das melhores lendárias Se não a melhor lendária do Clash Royale E, mano, vai dar pra fazer uns decks aí muito, muito doido pra jogar Agora sim, agora eu não fico mais na mão Sinceramente, Mago Elétrico era a lendária que eu realmente mais queria Porque agora só falta o Dragão Infernal e o Lava Round. Então são duas cartas que eu não queria tanto E se você pensar, mano, se eu não tivesse comprado o Spark Teriam as três lendárias que o pessoal menos gosta, assim, que o pessoal menos curte Seriam as três lendárias que eu ainda não teria Então assim, eu sou cagado mano, eu sou cagado Sempre tem as lendárias que o pessoal mais gosta, que o pessoal mais curte Só o Spark ali que eu comprei, que alguns falaram que ah João vale a pena Outros falaram que ah João não sei Eu não sei ainda cara, não, eu vou dizer pra vocês, eu comprei o Spark E até agora não joguei direito com esse Spark aqui mano, nem joguei na verdade, mas... Enfim, acontece né? o cara comete erros na vida e o cara comete erros na vida, mas tá tudo certo. O lance é o cara não deixar se levar pelos erros. O cara não pode parar no erro e achar que a vida acabou por ali. Brincadeira, galera. Brincadeira, não vão atrás de mim. Tô doido aqui porque eu tô feliz, né? Vamos montar um deck então aqui com esse mago elétrico, galera. E vamos puxar umas partidas aqui, vamos puxar umas batalhas. Que eu tô sentindo que o negócio vai ser bom no vídeo de hoje. Já desce aqui embaixo então, já deixa o seu like. Também se inscreva no canal. Se você aí não é inscrito ainda, se inscreva. e fazer parte da família do Elvigadão. <risos> Montei aqui um deck de P.E.K.K.A Mago Elétrico e Mineiro Na verdade eu já tava jogando com esse deck na conta do meu primo Porque ele já tinha Mago Elétrico, eu não tinha Eu já tinha usado esse deck já E mano, é um deck muito, muito da hora aí E olha só o que vem aqui na minha loja de novo Mais uma lendária, depois eu falo pra vocês Cara, vem lendária quase to... É difícil o dia que não vem lendária Na minha loja, sim pessoal Eu sei que vem lendária na Arena 10, a partir da Arena 10 Eu só falo que da minha, é difícil O dia que não vem lendária Quase todos os dias é uma lendária aqui na Loja, né? Eu queria ser, tipo assim, milionário aqui no Clash para comprar várias e várias lendárias todos os dias que vem mas não é o caso, não é mesmo? Não é o caso. Eu hoje estou estilo mendigão aí, ó. Estou com zero de ouro, né? Tem algumas geminhas ali, mas não é muito. Mas enfim, o que importa é que a gente tá bonitão aí, de mago elétrico. Então, esse é o deck que a gente vai batalhar aqui. Eu vou chamar uma partida. A gente vai batalhar e vamos ver o que a gente consegue fazer com esse deck aqui, mano. Porque eu tenho certeza que esse deck aqui tá feroz. Então, galera, eu tô aqui no desafio da morte súbita. É a segunda vez que eu tô tentando esse desafio. Tô passando um pouco de raiva aqui. Ainda é um pouco na escolha de deck. Sei muito bem qual deck usar aqui no desafio Qual deck vai sair melhor Mas, enfim, eu assisti até alguns vídeos Eu fiquei meio confuso se eu uso algum deck tipo bait Sabe? Ou se eu uso algum deck forte De peca, sei lá, ou se eu uso algum deck de corredor Eu tô meio indeciso ainda Mas eu vou tentar esse deck aqui porque Eu já joguei... porque, quê? Por quê? Porque eu já joguei algumas... Algumas batalhas com ele e deu certo. Desafio clássico, tem né? Tenho certeza que é diferente o negócio aqui. Mas vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com esse deck, beleza? Vou botar o Mineirinho lá na torre. Né? O Mineiro é uma carta que realmente se sobressai bastante nesse deck. O cara tá, co... tá Tá bom, tá bom, carinha. Você que sabe, você que escolhe, é nóis. Vou tacar aqui os morceguitos. Vou tacar aqui a minha pequinha já avançada. Um espírito de gelo. Vamos tacar um zap nessa turma. Sai fora, guri. Vou tacar o um Mago Elétrico aqui atrás. Né? Vamos ver o que a gente vai... Cara, o cara só tá tacando bola de fogo. Que isso? Que isso, bicho? Bola de fogo, zap. Tu te aquieta aí, bicho. Eu vou ganhar de ti. Vai ser agora, moleque. Vai ser agora, bichão Ganhamos aqui a primeira. Moleque, <risos> eu fiquei empolgado agora. Mas o cara ratiou. Acho que o cara tava zoando um desafio. Que o cara começou a tacar umas bolas de fogo ali. Nada a ver. Nada a ver com nada. Mas tudo bem, cara. É importante a gente ter ganhado, né? E, mano, eu preciso muito de ouro. Muito, muito de ouro. Não sei se a gente vai conseguir né vencer esse desafio. Obviamente aqui em vídeo não, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir vencer esse desafio no total. Mas eu vou tentar, galera. é o cara tentar. O cara não pode desistir, mano. O cara não pode desistir. Nós estamos jogando aqui contra o Mateu na segunda aqui. Vamos ver onde que os caras vão atacar. Beleza. Zapzinho nessa galera aqui. Nessa gangzita aqui. Beleza. Vou atacar o um Mago Elétrico aqui. Bicho. Vamos ver o que esse cara vai vir pra cima da gente Vou tacar aqui a P.E.K.K.A já bem avançada Vamos ver o que ele vai fazer Eu vou tacar aqui Beleza, aqui mesmo esse Veneirinho né? Vou tacar o Espírito de Gelo aqui Um Zapzinho aqui também Só pra parar essa Torre Inferno Eu acho que talvez dê, dê um pouco legal assim. Não sei se vai dar tão bom ah, ele, é, ele vai conseguir defender bem O cara conseguiu defender bem ali galera Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Vou tacar aqui Opa, cara, o cara tá com um deck super rapidão. Isso é bem preocupante pra gente. O deck dele... É, mano, esses decks sim, rápido, Deck de corredor, enfim... Tá se saindo muito bem nesse desafio. Muito bem. Mesmo, mesmo, mesmo. Mas... É, a gente tá tentando, né? Tamo tentando aí. Cara, barril de novo, mano. Esse bar barril... nesse deck, olha... É uma dor de cabeça gigantesca. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer aqui. O cara tá com essa torre de inferno de novo. Se eu tivesse relâmpago nesse deck... Seria uma maravilha, mas não é o caso. Cara. Ai. Tô vendo que eu vou me estressar nessa partida. Tô vendo que vai dar ruim. Tô vendo que esse cara vai vir, vai vir 500 mil vezes com essa. Nossa. Carta chata do caramba, bicho. Carta chata do caramba. Barril é muito chato. Ah, o cara já ganhou a partida. É só mais um foguetão. É só ele rodar o um foguetão ali e já era. Né? Ah, já era. Tchau, cara. Beleza? Obrigado aí pelo jogo. Tamo junto. Obrigado aí por. Não cooperar comigo, né? Tô fazendo aqui um vídeo com né, a galera e tu vem e mete uma dessa Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Vou tentar aqui então mais uma partida, galera A chance de perder muito alto, tá? Eu testando um deck no desafio, olha Agora tu vê um deck que eu mal usei Mas vamos, vamos ver o que a gente consegue fazer Talvez dê certo, não é mesmo? Vamos lá, estamos jogando contra o Ricardo O Ricardo tá com um deck de, de gigante, mano Vamos ver aqui, vou tacar a Pepcorn aqui mesmo tranquilo por enquanto. Por enquanto, 200, não é mesmo? Estamos jogando aqui com o Ricardo, vamos ver o que ele vai fazer. Ricardo, qual é a tua, mano? Qual é a tua, bicho? Eu vou tacar aqui os esqueletos. Ó, os esqueletos. Mano do céu, mano, bateu meia cavaleiro lá. Não, não, não, não, não, não! Não, não. Não, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. O cara, não, cara, o cara tem que evitar o máximo levar dano nesse desafio aqui O cara já tá quase levando ali minha torre Oh, coisa séria mesmo, mano. Oh, tá difícil o negócio pra mim Tá difícil, mas se a minha peca chegasse lá ia ser uma maravilha Ia ser uma maravilha, não é mesmo? Mas, eu já vi que eu tô meio ferrado nessa aqui também É, é galera, é É, povo, o negócio tá complicado o negócio tá complicado, ele vai começar atacando do outro lado lá Mano, tudo bem. Vai, faça o seu jogo, faça o seu jogo. Eu até concordo com você, né? Se você ganhar, tá tudo bem. A gente não vai ficar. A gente não vai levar pro pessoal. Tranquilo? Beleza? Não vai levar pro pessoal, vai ser tudo de boas. De buenas. Eu devia ter tacado aqui. Tranquilo. Vou botar um espírito de gelo aqui nessa coisa. Vou tacar mais um gigante aqui. Não, gigante. o que eu tô falando. Mano, se essa minha peca chegasse lá, o problema tá na minha peca, mano. Minha Peca não tá chegando lá Ai! Carambinhas, carambinhas, carambinhas, carambinhas, carambinhas, carambinhas, carambinhas Tudo bem, tudo bem Vou tacar aqui também Vamos ver um zapzinho aqui nessa galera Que eu não sei aonde que eu aqui esse zap lixo Né? Esse zap que não deu pra nada Mas ah, tudo bem, cara, vamos se acalmar aqui Porque, mano, eu vou falar, sério, eu vou falar a verdade pra vocês, cara Liga a câmera você, eu, fico, eu fico muito nervoso Eu fico nervoso pra caramba, se essa coisa chegar ali Eu tô ferrado pra caramba, não chega, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, vou tacar aqui também, aqui Aqui, mano Não chega, só não chega, pelo amor de Deus Vai tacar um zapzinho dessa galera aqui Já era, ferrou, ferrou, ferrou, chegou Chegou, já era, perdi, perdi, perdi, perdi, perdi. Minha PEC tá vindo lá Tá difícil, é, João, maravilha, testando deck em desafio, você é um cara muito inteligente, João, é, mas tudo bem, galera, vamos pegar aqui o e de ouro, né, meio senhorinha aqui pra gente, goblins, ordem de servos, lendária, mentira, quem caiu aí, quem caiu, eu que não, ó, 5, nem deu pau, pão de gelo, tá muito pobre o negócio aqui, é, ordem de servos eu gostei, gostei de ter ganhado ordem de servos, mas tudo bem, mano, tudo bem, Vou botar aqui Vou pedir o um cavaleirinho aqui no clã, eu tava pedindo o Zap eu vou upar o pro nível, vou poder upar ele agora pro nível 11. vou pedir o um cavaleiro aqui no clã, vou abrir esses baúzinhos aqui com vocês em vídeo. Valkyria legal, eu gosto de Valkyria, mesmo não estando utilizando tanto nesse momento, eu gosto bastante de Valkyria. Vou pegar aqui o coletor, a Tesla, beleza, canhão cura. Opa, épica! Gosto de uma cartinha épica, príncipe das trevas, eu gosto pra caramba dessa carta. Atualmente tô gostando pra caramba, vamos ver se vai vir lendário, não vem! Tô triste, nesse vídeo eu só gastei, eu só perdi, mas tá tudo bem Nem todo dia é dia de vitória, né? Tem, na verdade, assim, a gente tem que buscar todo dia pra ser um dia de vitória, não é mesmo? Mas nem sempre as coisas acontecem pro melhor Às vezes acontece imprevisto, às vezes acontecem, né? De você não ganhar uma partida ou outra, as duas desse vídeo, mas tá, tá, tá tudo bem O importante é o cara não deixar levar pro pessoal, o cara não se magoar porque assim, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Clash Royale é um jogo que, se, mano, se você não tiver bom, se você não tiver bom emocionalmente, você se estressa um bocado não precisa nem estar tá bom emocionalmente né você já se estressa assim <risos> só jogando mas essa é a famosa vida dos clashers aí mas cara o importante é que a gente pegou o mago elétrico aí vou tentar montar alguns outros decks aí para ver o que dá para fazer enfim vou utilizar essa carta aí em um monte de deck né vamos ver onde ele sai melhor no que eu saio melhor com essa carta com o deck que eu for montar esse aí gente espero que você tenha gostado não esquece de deixar o like de se inscrever no canal um beijão no coração de cada um de vocês e vá Valeu!